Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós estudaremos a lição de número 10, que tem como tema a restauração nacional e espiritual de Israel. O textual está em Romanos capítulo 11, versículo 26, e está escrito assim, E assim todo Israel será salvo, como está escrito, De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Verdade prática. A chamada divina à restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. A leitura bíblica em classe está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 a 14. E essa lição tem três objetivos. Primeiro apresentar o significado da visão do vale dos ossos secos segundo explicar a dispersão dos judeus entre as nações e terceiro constatar o milagre do século 20 comigo o professor joás nós estamos na décima lição e nós vamos fazer aí uma breve recapitulação dessas nove lições que já estudamos até aqui e vamos entrar nessa lição 10 mas é uma lição muito importante para nós hoje né muito é o texto mais conhecido, sem dúvida, né, do, do, do livro de Ezequiel, esse capítulo 37, principalmente essa, essa passagem nos 14 primeiros versículos aí, é mais pregada, mais comentada, mais conhecida. Passagem de Ezequiel. Muito bom. É, esse, essa, essa lição, professor, nós estamos falando da justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. É, quando nós falamos aqui, desde a lição, desde a primeira lição, é, faz aí um breve resumo aí de quem é Ezequiel, né? a biografia dele é muito curta, mas aí vem a lição 2, o fim vem, as abominações do templo, quando a glória de Deus se vai, contra os falsos profetas, a justiça de Deus, a responsabilidade individual, o bom pastor e, o pastor infiel, e os pastores infiéis, Gog e Magog, um dia de juízo, e hoje a restauração. Se fosse para a gente fazer uma linha do tempo do povo de Israel, nós começaríamos lá no, no Reino Unido ainda, o primeiro rei, Saul, depois Davi, Salomão, Roboão e Jeroboão. Então, a partir daí, dessa divisão do reino, as tribos do norte e a tribo do sul, né, é Judá, Jerusalém e Benjamim, né, as tribos do sul, a gente começa a ver um declínio espiritual. Então em 722 tem a primeira evasão, depois 605 e o povo foi disperso. Então, se fosse a gente fazer uma linha do tempo, nós vamos ver que Deus chamou esse povo, escolheu, deu esse povo uma terra, o povo pediu um rei, depois esse povo entrou num declínio espiritual, Deus permitiu o cativeiro, e agora Deus faz uma promessa de restauração. Isso durou muito tempo, praticamente 18 séculos, essa entre a dispersão e o renascimento da nação de Israel. É uma história... Vamos falar assim de muitos contratempos e tudo causado por um declínio espiritual. Sim. É, e assim, você vê que no contexto aqui, né, o capítulo 37 está tá num contexto é, muito provável que isso aconteceu, essa visão aqui, aconteceu depois que Ezequiel recebe a, a visão, recebe o aviso né, de que é, Jerusalém tinha caído, né, lá no capítulo 33. E aí é, nesse contexto, né, é, pode ser que o profeta olhasse para aquilo tudo com um certo desânimo, né? Muita informação assim, né? Ele ouve falar que Israel, que Jerusalém caiu, aí ele Deus dá uma, uma visão para ele dizendo por que que que Jerusalém foi destruída, né? Porque que, porque que é, Jerusalém estava passando por aquela ferida aberta, né? Nos termos lá do capítulo 33, e é, Deus explica para ele, né, as causas é, e as consequências que vieram daquilo. E assim, aqui nessa altura, ele vê se ele é levado em visão nesse né, vale de ossos secos que estavam sequíssimos. né? E a, o cenário de desolação parece aumentar mais ainda. Né, mas a mensagem aqui é de restauração, você vê na, na sequência aí, né, até o verso 14, é, é uma profecia sobre o restabelecimento da nação de Israel como um povo é, abençoado por Deus, né, como um povo restaurado, redimido, eleito. E a partir do verso 15 né, desse mesmo capítulo, você vê a promessa da, da unificação também, né? É, essas 12 tribos vão ser um povo só de novo, né? vão se unir de novo, depois dessa restauração, né? dessa restauração política e espiritual, né? que vai é, ser profetizada aqui nessa visão do Vale de Ossos Secos. Né? Muito bom. Professor, quando a gente fala desse, desse texto, desse capítulo de Ezequiel, é, é um dos capítulos, você já falou isso aqui, um dos mais estudados, muitas mensagens, muitos estudos bíblicos. e mas as profecias de Ezequiel é de difícil interpretação principalmente igual nós estudamos a lição passada, a lição 9, Gog e Magog que está nesse contexto aqui de Ezequiel 38, 39 e também o capítulo 37 aqui essa promessa da restauração tanto no, no âmbito político quanto no âmbito social né, na nação, na mas também no âmbito espiritual são, são lições que exigem mais estudo, exigem muito cuidado porque senão a gente fala besteira, né? É, tem que, tem que olhar o texto é, sem, sem nenhum preconceito, né? Tem que ir para o texto procurando é, conhecer, saber o que, que o texto está dizendo de fato, né? sem muitas especulações, porque o texto é muito enigmático, às vezes, né? E, assim, traz é, linguagem um tanto, assim... É, misteriosa. É, então eu preciso comparar, né? eu preciso olhar o contexto geral, o contexto né, é, do próprio livro e o contexto bíblico como um todo né? e entender o que, que o texto está dizendo. Isso não é tarefa fácil, né? porque dá muito trabalho, mas é necessário para entender a verdade do que o texto está dizendo. Né? Muito bom. Vamos lá na introdução e a gente já fala logo do capítulo 1 também, que está dividido em três subtópicos. E é muito, muito legal esse, essa lição de hoje. A lição de hoje é um estudo sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. A visão de Ezequiel... Teve a visão que Ezequiel teve no Vale de Ossos Secos, descreve, numa linguagem metafórica, como Israel voltará a ser uma nação soberana reconhecida na comunidade internacional, ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa política e espiritual. Então, nós já falamos disso que, nessa, desde o ano 722, na, na invasão da Assíria nas tribos do norte, né? e depois em 605 por Nabucodonosor, a é, da Babilônia, nas duas tribos do sul, em Judá, Jerusalém. A partir daí, professores esse povo começou a ser disperso. Então, dessa, dessa invasão, e depois, mais tarde, na época de Jesus, no ano 70, que não vamos falar disso também, a destruição de Jerusalém, até recente, agora em 1948, foi assim, um período muito difícil para a nação de Israel. Então, essa profecia de Ezequiel 37 ela tem muito campo muito campo mesmo a ser explorado dentro desse contexto histórico você vê que é um, um contexto histórico muito amplo né é, tem três mil anos aí de história né então é, é de história nessa condição né de, de vale de ossos né é, então é... É muito, é muito amplo, por isso que a linguagem aí também, né, para esses ossos secos, é que eles estavam sequíssimos. Né? Quer dizer, já tem muito tempo que isso está aí, né, nesse estado é, mortífero. Né, né? Morreu já faz muito tempo, né? tanto que está sequíssimo. É, então, é, esse longo período de história aí, é, de Israel nessa condição é, é, é previsto aí na profecia. É, e assim. Isso não é de trazer desânimo, né? porque é profetizado aí um tempo onde isso tudo ia é, reviver, ia mostrar vida novamente, né? ia ser estruturado de novo. E assim, esse tempo chegou, né? a gente está vendo isso acontecer agora. É, falta a parte final da profecia e o espírito, né? Mas isso aí a gente vai falar no decorrer da lição. Muito bom, professor. Você consegue imaginar Ezequiel vendo tudo isso aqui, recebe a notícia que Jerusalém caiu, o povo disperso no, no, no, na, nessas, nessas regiões aí longe de casa, né? Estavam em outras nações, nações estranhas eu quero até falar, nós vamos falar muito aqui da diáspora, essa palavra está aqui pelo menos umas quatro ou cinco vezes citadas nessa lição, essa dispersão ela era forçada, ou por uma questão religiosa ou política, imagina Ezequiel vendo tudo isso aí, como estava o coração dele, né? e do povo também recebendo uma palavra dessa, sabendo que isso não ia. É, muitos que estavam vivos naquela época não iriam ver o cumprimento dessa palavra, né? principalmente o retorno, que demorou aí 70 anos, é, principalmente agora aqui quando a gente fala dessa visão a longo prazo mas essa palavra de Deus como é que estava o coração de Ezequiel é, a gente pode imaginar né você você não tem aqui no capítulo 37 indicações de tempo né mas ele você vê que ele está num contexto que ele vem na sequência né depois do, do capítulo 33 no verso 21 né você vê que ali é, é, tem um registro de tempo ali no verso 21 é, é o vigésimo ano do cativeiro, eles ele já tá, estão ele é, cativos há 20 anos. Né? E aí ele diz que é no quinto dia do décimo mês. Aí chegou um mensageiro, alguém que escapou, né? e com a mensagem, Jerusalém caiu. Né? Então, é, é, já desses 70 anos de cativeiro, já, já passaram 20. Né? Então, é, se, nesse, se isso... Se esse é o tempo né, dessa profecia aqui do capítulo 37, é, como que está o coração do profeta né, e daquele, dos sinceros que estão ali com ele, né, com certeza muito aflito né, pela situação é, de desolação, né, de aparente abandono, né, de solidão. É, é, um, é um estado desanimador, né, é, e aí essa profecia muda tudo. A profecia muda tudo, porque ela diz que isso vai mudar. Né? Ela diz que não é nesse tempo, mas vai mudar. Então alguma coisa vai começar a acontecer já a partir de agora. Né? então ela é uma profecia de esperança. né? Pois é, professor, eu fiz essa pergunta exatamente para a gente destacar a importância desse ponto, desse capítulo primeiro aqui, sobre o significado do vale de ossos secos. Então, deixa eu falar aqui, ó. primeiro, o ossos seco, segundo, o significado e o terceiro, a promessa, as promessas de Deus. É, o profeta não diz como exatamente Deus o levou ao vale, mas a expressão, e o Senhor me levou em espírito, se refere à maneira de como Deus entregou esses oráculos, ou seja, por meio de visão, como nós já falamos em outras lições, aí né? é, então Deus dá essa visão a Ezequiel de um vale de ossos secos e fala que a restauração nacional de Israel seria depois de muitos séculos, depois de muito tempo da dispersão entre as nações, e isso vai ser seguida pela restauração espiritual. O significado: nos versículos 11 a 14, Deus explica a Ezequiel o significado da visão. A palavra profética esclarece que esses ossos são toda a casa de Israel. Então isso não tem dúvida. E por fim, as promessas de Deus. O mesmo Deus que fez as feridas, Ele mesmo as ligará. O mesmo Deus que advertiu o povo ainda nos dias de Moisés, isso é muito interessante, é, esse destaque aqui, é, da diáspora em caso de desobediência aos mandamentos, Prometeu trazê-los de volta. A dispersão de Israel entre as nações é identificada como vale de ossos secos na visão de Ezequiel. É, a visão vislumbra a restauração nacional e em seguida a restauração espiritual. Então nós temos três tópicos aqui, professor. Os ossos secos, nós já falamos muito sobre isso, como Deus mostra isso a Ezequiel. Segundo, o significado está mostrando, claro, que é a casa de Israel. E terceiro, a promessa de Deus. É, e eu quero fazer citação aqui de Deuteronômio 28, a gente sempre fala disso. Esse Deuteronômio 28 é, deixa muito claro que Deus, há muitos anos atrás, na época de Moisés, já tinha divertido o povo. Se eles fossem fiéis, Deus, Deus manteria-se fiéis a eles. Mas se eles fossem infiel, infiéis a Deus, Deus não sairia do lugar, Deus continua sendo fiel. Mas o povo iria, iria sofrer as consequências da sua infidelidade. É. E essas consequências é, implicariam em serem espalhados por todas as nações, né? é porque o que sempre diferenciou Israel das outras nações é os, a, a sua intimidade com Deus, né? o seu conhecimento de Deus né? e assim, a herança que Deus deu para eles, elegendo eles como uma nação à parte das outras. Né? E, no próprio contexto de Deuteronômio, Deus diz que não fez isso porque eles eram mais numerosos, não fez isso porque eles eram maiores, que eles eram melhores, fez isso porque os amou. Né? Então Israel é a menor de todas as nações e Deus olhou para eles com amor e elegeu entre todos os povos. Então isso diferenciou Israel na história, né? sempre, né? o seu conhecimento e contato com Deus. É... E aí, isso, essa caminhada com Deus implica em conhecê-lo e obedecê-lo. Né? Não havendo isso, é um povo como qualquer outro. E aí, a consequência né? seria espalhado, porque vai ficar aqui nessa terra que é santa, né? no meio desse povo que é eleito, que é santo. Não, vai se espalhar aí pelas nações, vai ser igual a todos os outros. Né? É, isso estava previsto. É, isso começou a acontecer aí nessa época, né, com esses cativeiros aí é, tanto do povo do norte quanto o reino do sul, né, é, os dois passaram por cativeiros, né, em tempos diferentes, mas muito próximos, né, e isso se estendeu até a nossa era, até o ano de 1948, né, nós vamos falar aí durante a lição. Então é, esse é o ponto, né, Israel é, precisava obedecer para continuar unido como nação e unida ao seu Deus, né? precisava obedecer os mandamentos de Deus. Professor, um destaque aqui nesse nesse primeiro capítulo aqui, a restauração de Israel é necessária porque se trata de uma promessa divina. Agora, interessante que o declínio da nação começou lá. É num um período um pouquinho antes aos, ao, ao primeiro rei ali de Saul, né, na época do juízo, que o povo já oscilava Tem a sua fé em Deus. igual às outras nações, né? Exatamente. Aí pediu o rei igual às outras nações também. Uhum. É, aí começou ali. É, é trágico uma história dessa, né? Quando a gente olha, por exemplo, o primeiro rei foi Saul, reinou. Durante um bom tempo, depois Davi reinou 40 anos, Salomão mais 40 anos. Os três primeiros reis aí, uma média de 120 anos, né? É, Imagina que em 120 anos o reino ainda estava unido. Pouco tempo depois da morte de Salomão, seu filho Roboão assume e ele então impõe uma carga muito pesada ao povo, e ele, é, na tribo, nas tribos do sul e Jeroboão, nas tribos do norte, separa o reino. E o reino do norte entrou numa decadência espiritual tremenda, foram 20 reis, 19 reis, é, num período ali de 200 anos, enquanto a, as tribos do sul também... 20 reis, 19 reis e uma rainha está ali, um espaço pequeno. Que de é, Deus nem é contada. Nem é contada, né? né? Pela, é, pela forma como exerceu isso. Esse... Exatamente. Essa é uma outra história, né? Mas considerando aí, num espaço de 340 anos, mais ou menos, em, em relação ao, ao Reino Unido, mas o declínio espiritual dessa nação, depois dessa separação, principalmente o Reino do Norte, foi muito rápido. Nós estamos falando de 200 anos, tendo em vista um, um, um tempo enorme que passou de Moisés até chegar a, esse, a esses reis. E o quanto esse tempo repercutiu futuramente nesse declínio espiritual. A gente precisa analisar isso com muito cuidado, por que esse povo chegou nisso aí. E, e a necessidade dessa promessa de Deus, né? a manutenção de Deus com relação a essa nação de Israel. Isso foi muito sério, essa, essa, esse contexto aqui. tá é. Você vê isso é, na própria promessa, né? A promessa de Deus traz esperança, né? É, Deus promete essa restauração né, a nível social e espiritual, e no final da promessa Ele diz que porá os, é, trará o Espírito e eles voltariam a viver, né? e vão saber que eu sou o Senhor. Né? então é, assim, vocês andam comigo há tanto tempo, né? vocês já provaram é, do que eu posso fazer com alguém que anda comigo, através de alguém que anda comigo, e em favor de alguém que anda comigo. Né? Israel viu coisas que... está né? registrado aí, a, e a história, a estro, a história tem, é, ao longo... Do, do do tempo, comprovado que esses registros são verdadeiros, né, a par dos arqueólogos, mais do que nunca, né, mostra que esses registros não é essa a intenção da arqueologia, mas é isso que ela tem feito há muitos anos, né, desde que que começou é, a, a, a ser praticada como uma ciência séria que é, né, é, que esses fatos narrados, né, a respeito desse povo que anda com Deus que parecem tão assombrosos tão é, é, miraculosos assim tão milagrosos né tão é, fantásticos parece história inventada né isso aconteceu de fato né a história tem comprovado isso é, como é que esse povo passou por tudo isso e ainda não sabe que ele é o Senhor né então eles saberão no final depois que o Espírito vier eles saberão que eu sou o Senhor, né? Essa é a promessa. E assim, essa promessa é tão importante é tão é, é, central para a gente entender esse capítulo, né? Que você, estou falando da arqueologia, né? No, no, na década de 60 do século passado, né? 1963 até 1965, é, os escavadores descobriram uma assada, né? É, Vestígios aí da, da, da última resistência né, contra o Império Romano, né, a última resistência dos Zelotes. Né, e aí descobriram alguns manuscritos ali, né, alguns livros importantes, e o que estava mais conservado, que tinha mais cópias, era essa passagem né, livrinhos pequenos com essa passagem, intactos, em perfeitas condições né, dava para ler o capítulo inteiro ali né, dessa passagem de Ezequiel 37 é uma promessa tão importante que eles preservaram isso assim, até, até quem estava na luta, no combate como resistência as né, outras nações que oprimiram sempre né, a nação de Israel né, guardava isso é, com muito cuidado né, protegia mesmo o texto porque é uma promessa de vida e de sabedoria, né? vocês vão saber né, que eu sou o Senhor. Vocês não, não, não viram ainda né, o que eu sou capaz de fazer. Né? Depois de ver aquilo tudo, ainda não viram tudo que precisa ver. Né? Então um dia vão saber que Ele é o Senhor de fato. Muito bom. Professor, dá uma segurada aí, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição, que é muito interessante, e eu te convido a ficar com a gente aí. Voltamos já já.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 Estamos de volta com o segundo bloco da nossa lição, Escola Bíblica Dominical. Você está no ADEC TV e nós estamos falando hoje da lição de número 10. Essa lição tem como tema restauração nacional e espiritual de Israel. Professor, nós estamos falando aqui num contexto... É vamos falar assim, teológico, né, do capítulo 37, e agora nós vamos falar de é, um fator histórico dentro dessa lição, que tem muito a ver com a história moderna. Né? Quando a gente fala da história moderna, é uma história recente, aconteceu agora, aí há setenta e poucos anos, né? menos de cem menos de anos, é, isso é recente para a história. Então nós vamos falar agora sobre é, a dispersão dos judeus entre as nações, e encerramos aí no capítulo terceiro sobre o milagre do século 20. Vamos lá, ponto 1, um, as diásporas de Israel e Judá, depois renasce Israel e o ponto 3, restauração nacional. A primeira diáspora começou em 605 quando o rei Nabucodonosor subordinou Jeoaquim, rei de Judá, aos babilônicos. Isso está em 2 Reis 24:1 e 2, também Daniel 1, 1 e 2. O cativeiro assírico de 722 a.C. faz parte da primeira dispersão e está em 2 Reis 17, 23. Mesmo com o fim do cativeiro de Judá, por meio do decreto de Ciro, rei da Pérsia em 538 a.C., e tem um registro de sair em 2 Crônicas 36, 20 ao 22, Esdras 1, 1 e 2. A maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel. Desde então, eles continuaram por toda parte. Nos tempos do Novo Testamento, havia comunidades judaicas nos grandes centros urbanos no vasto Império Romano. Então, a profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora posterior. Ou seja, na época 722, houve a invasão assírica no Império do Norte, nos reinos do Norte. Em 605, foi a vez do Sul. E Ezequiel traz uma profecia nesse contexto aí. E também fala de um de uma diáspora de um período distante e a gente vai ver aí que isso aconteceu no ano 70 né quando Jerusalém foi destruído e os judeus de novo eles foram conduzidos ou levados para muitas nações é muito importante esse, esse fator histórico né professor dentro essa profecia Pois é você vê que desde essa época né tava previsto lá né desde Moisés que isso aconteceria se houvesse desobediência né é porque a condição né, para ser um povo diferenciado era andar com Deus. Né? Então, se esse povo não quisesse, ia ser igual aos outros mesmo. Então, é desde 722, você vê, 722 antes de Cristo, né, até o maior movimento né, de retorno que aconteceu em 1948. Né, olha quanto tempo, 722 antes de Cristo até 1948, depois de Cristo. Olha só, é mais de dois mil anos de história, né? É quase, quase chegando a isso. 3 mil então é um espaço de tempo muito grande né? é, mas isso tudo aí está tá, tá contido aqui nessa profecia né? aquele vale de ossos secos né, que estavam sequíssimos né, é, tem essa indicação de tempo né? então é, é, é essa história aí né, de 3 mil anos do povo saindo da sua terra para outras terras é, tem todos esses fatos narrados aí, e assim, mais recentemente, né, além desses narrados aí, tem fatos mais recentes, que foi um movimento de retorno, é, de, também, de a última diáspora que eu tenho, que eu entendo assim, né, como o povo saindo de, de Israel, de Jerusalém, para as nações... Foi no final do século XIX, né, 1882, por aí, né, é, quando a Cortina de Ferro, né, ainda né, a, a antiga União Soviética, né, é, perseguiu demais os judeus em seu território né, e eles começaram a voltar para Israel, para Jerusalém. Mas é, a essa altura não tinha um Estado judeu, né, não tinha um Estado de Israel. Mas ainda assim eles voltaram para lá. Para então, Palestina. Né? Todo o território sempre foi conhecido historicamente, geograficamente, como Palestina. Então, eles voltavam para lá. Né? Esse movimento de 1882 se estendeu e alcançou o próximo século, o século XX. Né? Até 1918, né? a primeira grande guerra mundial né? contribuiu para eles começarem a voltar. Essa foi a última diáspora no século XIX, né, que eles saíram de, de, do território né, de Israel. E, e o primeiro movimento de retorno já foi na Primeira Grande Guerra. Né? É, tem, tem lá a Declaração de Belfort, né, é, em 1917, finalzinho da Primeira Guerra, né, da Primeira Grande Guerra Mundial. Ele aprovou a criação de uma pátria nacional na Palestina para abrigar esses judeus. Né? Então, ali já tinha um movimento né, político, até social, né, para que o povo judeu pudesse ter o direito de uma, de uma pátria. Né? E aí já começou alguns grupos a voltar. Depois estourou a segunda grande guerra. Né? E aí a perseguição aumentou em níveis também, 6 né, milhões de judeus né, mortos por Hitler. E no final da Grande Guerra, né, um acordo na, na Primeira Assembleia Geral da, das Nações Unidas, né, presidida por um brasileiro, né, houve a, a decisão, né, que, uma, uma decisão política, é claro, né, que é, garantiu esses direitos ao, ao povo judeu, né, de voltar para a sua terra e estabeleceu o Estado de Israel, né, com bandeira, com hino nacional, com economia é, restabelecida, né, então se tornou uma nação de fato a partir daí, né, de 1948. Esse é o grande retorno, né? Esse, e, esse barulhão todo é o grande rebuliço dos ossos se juntando, né, osso com osso, pele vindo, carne tendões, né? É, é, esse barulho todo é a partir daí, 1948, né, é, que começa a acontecer. E aí falta a parte final da profecia, né, que nós vamos ver. Isso aí. Professor, esse, esse, esse ponto dois aqui fala exatamente o que você acabou de falar, que renasce Israel. É interessante aqui que é, essa reunião das Nações Unidas, essa sessão extraordinária é, do dia 27 de novembro de 1947, que foi a primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, foi presidida por um brasileiro, você já falou, Oswaldo Aranha. E depois, no dia 14 de maio de 1948, é, foi dada a publicação do primeiro diário oficial do país, o dia em que as tropas britânicas deixaram o país e Ben Gurion o primeiro chefe do estado como ministro de Israel assumiu o governo do país, desde então Israel se torna uma nação soberana, então houve o reconhecimento das Nações Unidas só que aquelas regiões do norte ali que a gente já falou na lição passada de Gog e Magog até hoje eles não engolem muito bem Israel não, né? você pega por exemplo o leste europeu, o leste oeste europeu, que foi habitado pelos filhos de Jafé e as, e as nações do norte e também as nações do ali do, do, do norte de Israel. Você pega o oeste de Israel ali e o norte ali, as nações, é, vamos falar assim, algumas partes das nações ali, africanas, eles não reconhecem muito bem a nação de Israel como Estado. Até hoje tem uma, uma rinchazinha lá, né? É... É, isso é, é, é um movimento antigo que a gente já falou na lição passada né, é, a respeito de Gog e Magog. É um movimento antigo e assim, ao mesmo tempo muito vivo, né, atual também. É, é, é algo que assim, a gente tentando analisar logicamente a gente não encontra razão né, porque esse ódio todo a Israel. Né, é, mas Olhando teologicamente, a gente vê por quê. Né? É o povo de Deus. Né? Ninguém é louco de se opor a Deus. Mas aí tem, tem como se opor às coisas que Deus ama. Né? É, o homem é algo que Deus ama, né? um ser que Deus ama. Então o inimigo se opõe ao homem. Né? O, o povo de Israel, a nação de Israel é uma nação eleita por Deus, porque Deus a amou. Está né? escrito isso, né? isso não é coisa da nossa cabeça, está escrito. Deus falou com suas próprias palavras, né? Eu escolhi vocês porque eu amei vocês, né? É, então, é, não dá para se opor a Deus, porque ninguém é doido para fazer isso, né? Então, vou me opor a, a algo que Ele ama. Ele falou que ama esse povo, vou me opor a esse povo. Né? É, então, é, teologicamente falando, essa é a lógica por trás de tanto ódio, né? É, o povo palestino, árabe, por exemplo, né? Por quê? Porque vão descansar, vão estar felizes, vão festejar, só quando todo judeu foi exterminado, quando não houver vestígios nenhum de um tal Estado de Israel. Né? Eles dizem isso o tempo todo e é, ninguém, ninguém se preocupa com isso. Né? Até adotam esse tipo de linguajar. Né? É, os motivos são os mesmos. Né? É, então, é, esse anti é uma resposta a, a, a esse retorno de Israel, é né? uma, uma resposta a esse movimento né? que acontece é, desde o século XIX com, com, em grande escala, né? mas desde lá é, do começo da história que a gente está falando aqui, né? é, estava profetizado, né? desde Moisés e aqui nessa profecia de Ezequiel, principalmente. Tudo bem, professor. Nós falamos então da Renascer Israel e a restauração nacional também, né? A nação de Israel com o primeiro-ministro, economia, tudo funcionando no seu devido lugar. E interessante que toda a nação de Israel ela tem escritura da própria terra, né? Me parece que é a única nação no mundo né? Que eles foram comprando nessa... E, e principalmente nessa reunião aqui da nessa assembleia geral da ONU eles apresentaram né que foi questionado pera aí como que vocês quer como que vocês quer criar um estado criar uma nação se vocês não têm documento da terra eles apresentaram várias escrituras aí a história diz isso e é muito importante sem esse documento aqui só tem 3 mil anos será que serve né é, é, algo, é, algo nesse nível né? é muito muito muito bom a gente lembrar disso aí muito bom sem contar professor que nós, nós, principalmente nós os ocidentais, nós não guardamos muito bem isso, porque a nossa cultura é totalmente diferente, né? quando a gente fala de genealogia, se a gente for trabalhar aqui agora, se eu for te perguntar aqui é, para a gente tentar lembrar a nossa árvore de três né, gerações para trás não vai lembrar mais, em Israel não tanto é que a gente vê isso é, no evangelho de Mateus que ele, ele mostra a genealogia de Jesus a partir do de José e Lucas mostra a genealogia de Jesus mostrando ele da criação em Deus, em Adão. Né? E Adão de Deus. Lucas fala muito bem, Lucas 3. Quem tiver curiosidade aí, pode ler esses dois textos aí, que vai, vai chegar nisso aí que nós estamos falando. E, e o judeu tem isso, então isso também é um documento. E, e é de extrema importância. Finalizamos a lição aí falando sobre. O milagre do século XX, o testemunho de Deus para o mundo. Israel é uma das testemunhas contínuas de Deus sobre a terra. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra. Isso se cumpre hoje, Jeremias 30, 11. Mas a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. E o fim de tudo aqui nós estamos falando lá do milênio, depois da guerra do Armagedon, depois da, da Gog e Magog lá de Apocalipse 20. E Deus vai preservar a nação de Israel e vai ter uma salvação é, nacional do povo de Israel. Nesse período aí do final da Grande Tribulação, a gente sabe disso. Aquela profecia de Zacarias 13, 6 vai se cumprir também. É, e a gente só dá uma lida aqui rapidinho, professor. estado de Jerusalém entre as nações, que hoje Israel vive sob uma pressão internacional terrível, já falamos isso, e a restauração espiritual. Quando o Espírito de Graça e súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. E tem citações aqui de Zacarias 12, 10, Ezequiel 37, 23 e o 28. Então, é o que falta nesse momento para cumprir essa profecia é só essa restauração espiritual, onde eles adorarão o Messias, o Cristo, a, o Deus da promessa. E vai ser um momento épico, um momento ímpar na vida de Israel. Esse, esses três pontos finais são muito interessantes, né? E, assim, é, eles mostram o porquê desse, dessa promessa aí do capítulo 37. Israel, Israel é um testemunho para as nações, né? Do poder de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da justiça de Deus. Israel é sempre é sempre o primeiro alvo, né? É, Deus vai exercer juízo, né? Israel passa primeiro pela situação, né? Todos veem como que é Deus exercendo juízo, né? É, não, é... Deus vai demonstrar o seu grande amor, graça, misericórdia. Aí só olhar para Israel também, que consegue enxergar isso. Então Israel é um testemunho de Deus às nações. Deus elegeu esse povo para isso. Né? Então é, é, o status aqui, né? o status de Israel hoje entre as nações, é o que a gente falou agora há pouco. Né? É, Israel ainda é odiado. Né, de todas as nações e, e nos termos da profecia do, do próprio Senhor Jesus, né, Lucas 21, 24, né, é, ainda está no tempo de Israel ser pisada pelas nações, né. É o tempo dos gentios, é o tempo das nações. Então ainda está no tempo né, de Jerusalém passar por isso ainda. Né? Nós estamos vendo esse, esse rebuliço, esse retorno, né, como cumprimento da profecia de Ezequiel, mas o tempo dos gentios ainda está aí, né. É, o re, o, a restauração espiritual é o próximo passo, é o que vem a partir daí. Né? Então, é, é, esse reboliço que o movimento sionista mundial provocou, né, é, que fez os ossos se juntarem, né, trouxe aí é, é, alianças né, importantes em políticas, militares, né, é, a língua hebraica foi é, voltou a, a um, um status de língua viva de novo, né? não, não, é, não é mais um idioma antigo que morreu, mais um né? na, na estatística. Né? A, a, houve uma restauração econômica, as nações contribuíram com isso, as nações amigas de Israel, né? lá em 1948 até 49. Né? Então, esse foi o grande reboliço né? de ossos com, se juntando com ossos e tendões... Né, se juntando, né, essas alianças políticas e sociais, né, e militares até, né, também foram, foram é, resultado disso, desse movimento, né, e carne aí, estrutura política, né, que dá forma à nação, a né, carne no seu lugar, e que junta essa estrutura toda, e a pele é o estágio final, a pele é uma, uma pele para o corpo inteiro, né, uma pele só, tem vários ossos, vários músculos, vários tendões, mas e a pele? É uma pele. Né? Então Israel vai, é, é, o, é o estágio final da restauração física, né? social até. Né? A pele é uma só. Vai haver uma unificação desse povo que está voltando. Né? Então as doze tribos serão uma só nação de novo. Né? E esse é o tema a partir do verso 15, que não é o tema da nossa lição aqui. Né? Mas isso já está anunciado aqui também. Né? Então é, é, isso vai acontecer. Né? essa unificação, esse acabamento final né? e aí essa restauração espiritual é o último é o último estágio, vai acontecer também né? e parece que está mais perto do que nunca é, eu, eu fico observando dentro dessas profecias bíblicas é o propósito e a vontade de Deus propósito de Deus e a vontade de Deus, o que Deus quer fazer não tem ninguém que impede Isaías já falava isso, já falou isso em no capítulo 43, 13 né? ainda antes que houvesse dia antes de nada existir antes de tudo que nós conhecemos existir Deus é, Deus é Deus, Ele é eterno então, quando Deus planeja, quando Deus quer executar Ele executa e o propósito original de Deus para a nação de Israel não era a divisão das tribos, era uma, era uma nação vamos dizer assim unificada, era um povo porque há muito poder, muita força na unidade. Né? Então, assim como a pele protege o que está aí de baixo, né? essa união, essa unidade serviria de proteção, porque a força é multiplicada. Na Exatamente. E a gente vê isso, professor, na conquista de Israel, a terra de Canaã. Ali no início do livro de Josué, a gente vê como as doze tribos, elas trabalhavam unidas. As tribos que herdaram primeiro lá, né, a, a, antes a, a, do rio, né, do lado de cá do rio, né, de Canaã, você vê que elas deixaram lá as famílias, deixaram as crianças, atravessaram o rio e foram lutar com as outras, com as outras dez tribos. Olha, olha a necessidade da união. Então o, o propósito de Deus para a nação de Israel é uma nação única, é uma nação unida, é um povo unido. Tem a, tem a diferença das tribos ali, as doze tribos, sim, e isso é essencial para que a nação subsista e permaneça o tempo que permaneceu. Mas nós estamos falando do Espírito, o governo, o povo com um só sentimento, com uma só adoração, com um só Deus, e mantendo essa união. Isso é, isso é muito importante dentro dessa, dentro dessa profecia do capítulo 37, muito bom. Isso nos dá muita esperança, né ver profecias tão antigas né? e ver como o fiel cumprimento delas diante dos nossos olhos, né? isso nos dá muita esperança e confiança né? no que Deus está para fazer daqui a pouco. Sabe o que eu comparo isso aqui, professor? A gente encerra é, mostrando a importância da igreja, hoje a unidade da igreja no que se diz respeito a Israel. Tanto que, que a igreja reflete, né? O tanto que a igreja assemelha-se ao que Deus quer para a nação de Israel. A, igreja, a verdadeira igreja de Cristo ama Israel, né? E, e cumpre aí o mandamento do Salmo, né? Que é orar pela paz de Jerusalém. Né, a igreja, a igreja verdadeira de Cristo ama Israel, né? Tem muitos falsos cristãos aí que seguem o, o seguem a cartilha de ódio a Israel, né? Ódio anticionista né, é, Mas os cristãos verdadeiros né? Ama Sempre Israel. Vamos Israel porque Deus ama Israel. Né? Se você diz que ama a Deus, você tem que amar o que Deus ama. Verdade, verdade. Muito bom. Obrigado aí, professor. Estamos encerrando a nossa lição de hoje, te agradecemos pela companhia e te convidamos a participar de uma lição, de um estudo dessa lição. Geralmente acontece aos domingos de 8 às 10 da manhã. Tendo a oportunidade, faça-nos uma visita. Deus te abençoe, Deus te guarde e até a próxima semana, se Deus nos permitir. Até lá.